Então, eu vou usar o sino tibetano para apresentar a vocês que não conhecem. Esse sino, ele tem uma vibração muito poderosa de cura, tá? E eu quero exatamente induzir um processo de, de, de presença e que vocês utilizem esse som para curar essa, esses traumas que estão associados, muitas vezes, a uma sexualidade tóxica, a processos de abuso que você possa ter passado, né? Vamos trabalhar essa limpeza dos três primeiros chakras. Tá? É algo que eu estou fazendo no consultório quântico, eu vou dar uma, uma ideia para vocês aqui, através dessa meditação, para que a gente possa fazer essa limpeza. Quem está aqui do consultório quântico, aproveita, aproveita, porque aí nós já estamos usando no consultório quântico, a gente já está trabalhando com óleos essenciais também para é, contribuir com essa liberação dessas toxinas né, emocionais, mentais, espirituais, para que essa essa energia suba né, para os chakras superiores e ela se transforma em criatividade de expansão da nossa consciência inspira o máximo que você puder segura um pouquinho e solta mais lentamente do que o que você inspirou lembre que as toxinas saem pela expiração e quanto mais longa a expiração mais o sistema nervoso parasimpático traz para o nosso corpo um estado de relaxamento Tá? Então eu vou tocar o sino e você vai imaginar que esse sino está levando e de fato ele tem uma vibração curativa, ele tem uma ressonância muito poderosa de forma que você possa, né, que você possa aproveitar esse som, né, e se libertar de traumas que estão armazenados aí nos seus chás inferiores. Então vamos lá. Inspira e expira. Pela pelo nariz, solta pelo nariz, lenta e profundamente, ouça o som do sino. Imagine esse som penetrando pelos seus poros, penetrando cada célula do seu corpo, esse corpo inundando, os órgãos, esse som inundando os órgãos do seu corpo e elevando a vibração, ao mesmo tempo que esse som curativo da mesma forma como um banho de cachoeira ajuda a lavar as nossas dores as dores mais profundas os nossos traumas qualquer tipo de sofrimento que a gente esteja processando e que esteja reverberando em nosso corpo através de algum sintoma físico ou seu som e deixe que o som toque nas suas feridas, com gentileza, com amor. Deixe que essa vibração tome conta do seu corpo, e possa arrastar, possa deslocar essa energia de dor, essa energia de sofrimento. Pode se deslocando pelos chakras da base da coluna, vai subindo pelo chakra sexual, pelo terceiro chakra, o plexo solar, o chakra cardíaco, vai subindo pela garganta, vai chegando no chakra do terceiro olho e vai se expandindo aqui para o chakra da coroa. Você pode contrair também períneo, você pode fazer uma contração no períneo, quando eu estou tocando contrai o períneo, depois contrai o abdômen, depois contrai a parte mais alta do abdômen e inspira e imagina essa energia se manifestando vamos lá vamos contrair esse abri vamos, vamos contrair o períneo né, aquela parte ali junto do ânus contrai, contrai essa musculatura agora contrai o umbigo, a região do umbigo, agora contrai o plexo solar na boca do estômago, inspira, possibilita que essa energia se desloque pelo chakra, se transforma em criatividade, expanda a sua consciência, a sua espiritualidade, então inspira mais uma vez, lente profundamente, vamos fazer a terceira vez, deslocando né, essa energia da Kundalini então contrai o períneo ali na base do ânus, contrai essa região contrai agora o umbigo contrai agora o plexo solar seu abdômen tá? deixa que essa energia se desloque para o chakra cardíaco, para o terceiro olho a garganta se expanda convertendo toda essa energia em aprendizado em sabedoria mais uma respiração lenta profunda e tranquila Namastê. E aí, numa palavra, vocês, como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão se sentindo, me digam, como é que foi essa experiência, como é que foi essa conexão, é. tá chegando perto de 20 mil hertz, né, o Darlan aqui, tá dizendo que elevou muita vibração, tava perto de 10 mil hertz, agora ele já tá em 20 mil hertz, né, que legal. Então a gente muda, né? a gente respira, a gente se conecta. Oi, Daniel, Maru Sérgio, Ivânia tá no céu, o Darlan Dominado, Regina Gratidão, Namastê, Ari, Mari, Mari, Maria Bethânia, você, Gisleve, relaxado e com muito sono, Maria Renault. Isso, é, isso é, é natural, relaxamento às vezes traz estado de sono, que é a frequência alfa, né? Alejandra, Gratidão, Eliane, muita vibração, Lucy, Hilda, Lucina, boa noite, Consono foi a primeira vez, muito bom, gratidão, Bonifácio, alta vibração, Isa, gratidão, Tite, gratidão, Hilda, maravilha. Olha, a live fica gravada, lembrando que essa live, gente, ela é... É, ela faz parte da nossa programação da Comunidade Quântica de Evolução e Autocura. Tá? Ela fica é o único produto da comunidade que nós deixamos durante uma semana para que as pessoas conheçam esse trabalho, para que mais pessoas tenham a oportunidade também de participar aquelas pessoas que estão em busca de evolução, de autocura, de autoconhecimento, de um lugar seguro. Então, todo dia nós temos informações novas, todo dia eu um vídeo novo que é colocado dentro da comunidade. Então, essa live, ela fica gravada e ela fica tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, durante uma semana. Depois, ela é uma propriedade. A gente está criando um acervo lindo dentro da comunidade quântica, onde você tem uma biblioteca gigantesca, com conteúdos de vários, né, de vários matizes, grandes é, convidados, com pessoas é, ilustres que eu trago aqui toda semana, ou eu mesmo dou algum tipo de aula, é, de forma que a gente possa estar agregando valor para as pessoas que estão nessa busca. Então o link da, da comunidade está aí, você pode se inscrever na lista de espera, como eu falei, em função da, da demanda que a gente está tendo e pessoas procurando, amanhã e depois quem entrar na lista de espera da comunidade né, e se sentir apto a participar, eu vou ligar, eu vou fazer uma ligação telefônica, então, se você receber quem se inscreveu na lista de espera né, e se sentiu apto para participar, e se você receber uma ligação 81, então é muito provável que seja a minha ligação, eu vou bater um papo rápido com você e você vai né, poder é, também fazer parte da comunidade só para as pessoas que estão é exatamente nos acompanhando aqui na live ou que é, se inscreveram é, através do e-mail que nós compartilhamos essa live também. Foi aí exatamente que veio o interesse algumas pessoas querendo saber como é, se inscrevendo já antecipadamente na lista de espera, tá? Então, minha gente querida, foi um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez. da próxima semana, é, a lista de espera está lá na a lista de espera está no Instagram, no link que está abaixo do meu perfil, da minha foto, né? Você clica lá que você vai, tá? Então, na próxima semana, nós teremos mais um convidado, é sempre uma surpresa. É, quando tiver mais perto, eu aviso a vocês, mas certamente teremos mais um convidado aí, trazendo é, um conteúdo muito especial, para agregar valor. As pessoas da comunidade, né, que vão aproveitando todo esse conteúdo vão processando e se tiver alguma dúvida também coloca lá dentro da comunidade, dentro do grupo do Facebook, se tiver alguma dúvida especial que queira a minha, a minha orientação, é só vocês colocarem lá que eu passo lá depois para responder, tá bom? Então fiquem bem, fiquem em paz tá? e na próxima quarta-feira teremos mais um conteúdo especial, uma aula live dentro da comunidade, eu espero contar com vocês, você está nesse momento se movimentando nesse sentido, de evoluir, de se transformar, de se autocurar. Então é um prazer receber você aqui. Compartilhe é, o nosso Instagram, depois se inscreve, é, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, é, para que você possa é, é, aciona as notificações, para que você possa estar recebendo conteúdos de qualidade que nós estamos liberando aí todas as semanas, tá bom? Beijo na alma, fiquem em paz e até a próxima quarta. Tchau, tchau.